Depois eles vêm fazer a vistoria, é, tem que passar pela prefeitura, tem todas essas burocracias aí que você vai, vai ter. Não é fácil, não, Zé. É, hoje eu acho que não está conseguindo, não. Aí até o pai Mejendo estava falando que estava querendo fazer comercial, né? Falei, rapaz, fica quieto, que isso aí é pai. comercial está pior que amador hoje. Falei, rapaz do céu, fica quieto aí, faz um no amadorzinho da sua mulher que você está travado no seu, faz quieto, vira, vai no amador. Cria pouquinho, que hoje está difícil de você vender, você não vende, passarinho. Então é melhor você criar, criar pouquinho e brincar só. É brincar hoje. Então é isso aí, porque o negócio de vender hoje. E depois que você se, se torna um comercial, dia. depois que você se torna um comercial, você tem vantagem de, de, de, de poder negociar o pássaro livremente, né? De fazer propaganda, é. de vender o pássaro uhum. livremente, com nota fiscal, né? E também você paga muitos impostos também, né? Quais são as cargas tributárias que tem para um criador comercial? Ó, ah, tem que pagar o veterinário, o escritório, é, se você não souber tirar nota, você tem que mandar tirar, e tem uns, uns negócios que vem lá de São Paulo, de, é de, de negócio de aves lá, não sei o que que é, que é cobrar também, é, fica caro aqui lá, vem por a, a, anual aqui lá, é, fica caro, o veterinário é por mês. Você é, tira uma nota, você não souber tirar, tem que falar pro rapaz tirar, que já te cobra lá, 10, 10 real, cada nota que eles tiram para você si lá, que eu pagava, mais ou menos. É desse jeito. Então você vai te uma guia de transporte e não sai rápido, antigamente não saiu, hoje tá saindo melhor já. E do amador é tudo na hora, Zé. O do amador você puxa lá, já sai a guia de transporte para você, si, tudo. O do comercial ficava lá uma semana precada e que nós pagava ainda as coisas, tudo, os encostos, tudo. Como que pode, rapaz? Isso aí, pagando os impostos, tudo, ainda era demorado. O Ibama. E depois fala que, é, que os, que os criadores é bandido ainda. É legalizado e era bandido, como eles falam aí. tudo. Só, só que aqui nunca não vieram coisar, não encher o saco, não. Mas nos colegas meus aí já foram bastante. Aí, eles falam tudo dessas, dessas coisas. Eles não sabem, eles não sabem o manejo, não sabem... Só sabem na lei deles lá, né? no escrito dele lá, que ele vai saber, mas... na prática mesmo, eles não sabem nada. Manda ele pegar um dia para criar um passarinho, se ele sabe. Não sabe, Zé. Na prática, eles são zero. Não sabe nem o que, que é... não sabe nem quantos dias que nasce um filhote, nada. É tudo atrasado, rapaz. Eles sabem na, na, na teoria deles lá. É desse jeito aí. Ou seja, essa desinformação, essa ignorância, que é a palavra correta, leva a pessoa é... a ser... É, ser um atacante aí para atacar os criadores que cria de forma legalizada, colocar tudo no é mesmo saco e chamar de bandido, né? Quando na verdade você tá criando é. legalizado, uhum. dando bom trato, é. fazendo com que o pássaro tenha uma vida saudável, vida boa, né? É complicado, uhum. né? Mas o que tá faltando é, é, é informação, complicado. né, Chute? Falta informação, né? Então. Outra coisa, Zé, também. Eles pegam o passarinho. Por que, que eles vão montar o plantão inteiro do, do cara? Por quê? Não entendo isso daí, rapaz. O passarinho não tá errado é aquele que tá com problema? Por que, que ele multa 20, 30 no plantel? Que é tudo errado. Porque teve vários colegas meus aqui, só de Tupão, um, uns outros aí que foi multado desse jeito. Que depois eles recorrem lá, a multa vem lá para baixo. Por que que já não deu multa barata pro cara? para pagar e fica travado? O sistema fica tudo travado dele que não pode fazer mais nada? Que que é isso, rapaz? Tudo errado essa lei deles. Não pode, rapaz. Ou seja, é uma burocracia exagerada, né? É é por isso que o criador hoje não quer criar, muito sai fora. Estou saindo fora, eles falam, né? Eu já vi muito nos grupos aí desse jeito. Então eles vão criar outras coisas lá, é tarim, essas outras coisas que pode. E vai caindo fora do curioso. Puxa, e com essa, com essa sua fala, o sentimento que me vem é que a gente tem visto cada vez mais o hobby indo a buraco abaixo, né? falecendo, morrendo, agonizando, né? É, porque hoje a, a turma mais nova não tá querendo, né? E muito tá indo pro lado da coleirinha, né? Coleirinha, trinca café, É, a maioria dos moleques mais novos gosta de coleirinha. É coleirinha. O negócio dela aqui mesmo em pulando é 90% coleirinha e, e dois em Curió, só. Que é comercial. Que é a colega minha aqui, que é comercial ainda mas acho é, que vai parar também logo, falou. É, tá, é tá o que mais, eu comecei falando bacana. na live, no começo, né que o Curió aparenta ser um pássaro para velho, para pessoas mais de, de mais idade, mas não é verdade, né? O Curió não, pode ser criado é... pelo moleque novo, pelo o garoto de 30, 20 Nossa. anos aí, né? É um pássaro apaixonante, é, ué. né, Choit? É, ué, a, a, a, a, a voz, o, o canto dele né agrada todo mundo, né, Zé? Vixe, você vê um passarinho cantando... Um, canto, um, um passarinho, um curió cantando ao vivo, bonito Pô, pelo amor de Deus, né não tem nem comparação com o Bicudo que eu não entendo muito, eu, uma vez só que eu gostei lá no, na casa de um rapaz lá, mas não entendia nada, eu achei bonito, porque passava canto, porque os outros que eu escutava não passava canto, não passava canto não via nada, não entendia nada, pelo menos aquele passava uns cantinhos até bonito mas foi o único que eu vi lá é por isso que o Bicudo já tá bem mais acabadão que o curió, né Poxa, o que também o que você vai comigo, acha que nós, que estamos aqui na linha de frente, devemos fazer para que o curiol também seja mais difundido entre os jovens? O que, é que a gente deve estar tá fazendo para ajudar com que os jovens se interesse por esse pássaro? Ah, primeiro tem que voltar aos torneios de outras categorias, né, Zé? Só, não é só o clássico, não. Tem que voltar o, o, o, o de fibra, o, aqueles passarinhos, o, o clássico que falta uma nota, é o... É o é, Praia Grande, né, que nem falava antigamente, né? Praia Grande, é né? falta uma nota. É. Aquilo fazia uma foto é danada, porque você talvez repetia bastante com uma voz boa. Faltava uma nota só. Bota do passar de né, que não quer ver. Talvez nem quer ver para comprar, para pôr no criador. Mas hoje você não vê mais nada daquilo. Só vê o. É, vê lá no torneio lá 50, 60 pessoas que tem lá. Então cada vez vai acabando. Cada vez vai acabando mesmo, desse jeito aí. Então tem que votar. Tem que votar. E os, é, a turma, a turma, ajudar os clubes, é. Os clubes precisam de ajuda da do, do, do, do, associação. Eles vão pelo Ibama, direto pelo Ibama. Então, a, a categoria do, do, dos passarinheiros que quer ir para o torneio vai acabar. Vai desse jeito. Mas precisa ajudar a associação hoje. O sócio precisa ajudar a associação, não é o Ibama direto no Ibama. Tem que ajudar a associação. Para arrecadar dinheiro para fazer torneio. Não, não, morre, morre todos os torneios também. A tecnologia é morre. Porque não aguenta os clubes. Por que os clubes estão tá tudo fechados hoje? É por isso. Não tem arrecadação. Não tem arrecadação. Bauru está fechado. Marília está fechado. Não tem torneio. Prudente que estão levantando agora. Não tem, não tem torneio. Está acabando vai desse jeito aí, acredito que cada vez colocar, que se, olho se olho. colocar o Canto Fibra pra, pra, pra fazer o torneio de Curió com Canto Fibra, eu acredito que vai atrair bastante pessoas, né, que tem um curiosinho lá que não canta direito, mas tem Fibra, tem Valentia, é. né eu acho que sim, Zé se votar umas categorias nos torneios aí ó, eu acho que vota, porque precisa mais, mais pessoas, né, Zé pra incentivar a turma porque não é pouco só o clássico é pouco pra estar tá surgindo aí Vai e o Clássico difícil. é muito difícil, né? Não é todo mundo que vai fazer um é, o Clássico aqui, em casa, né? É. Eu vou fazer um negócio. Aqui em Herculândia, acho que tem dois, dois que é direto pelo clube. O resto é tudo pelo Ibama. Só por aqui que a cidade é pequena, hein? Dois é sócio pelo clube. o resto é tudo no Ibama. Ainda fala falo, rapaz, mas precisa, precisa ser é, registrado pelo, pelo clube em vez de ser pelo Ibama, para ajudar o clube vocês fazer torneio, vocês vão no torneio leva passarinho, por que vocês não vão ser sócios? Pra ajudar, tem que ajudar o clube, como Tupão, Marília ou qualquer outro lugar, tem que ajudar não é pelo Ibama não tem que fazer no clube é porque não paga nada, né? No Ibama não paga nada hoje, é por isso no clube paga 200 reais por, por ano, o que, que é 200 reais é hoje, por ano é desse jeito o nego não, não fala nada Fica desse tudo jeito isso está na conscientização é desse... né do criador né se é. conscientizar é. Então. que saber que é uma classe para ajudar aquela classe né tudo isso tem uhum. que estar tá conscientizando os criadores né é mas hoje tem bastante criador de curió tem mais criador que, que que que compra dois é mais criador hoje tem muito criador antigamente era pouco né era bem menos é é bem menos hoje difundiu muito a criação aumentou demais todo lugar você vê em Goiânia mesmo, cresceu demais, né? Ixi, Paraná, até em, na Bahia, é, é, lá na terra do Rideoshi, né? Do Rideoshi, lá o colega nosso, que, que é um, um cara lá que, que é legal, que, que ele faz com os passarinhos lá, né? Ele brinca, solta dentro do carro e passeia, e solta lá, e o passarinho toma banho, e daqui a um pouco ele tá cantando. É, legal que lá, eu acho legal que negócio que ele faz lá. Mas, rapaz, é legal mesmo. Solta lá, o passarinho tá uma banho lá dentro, rapaz, como que pode, né? Já. Por isso que é o curiar chamado amigo do ano mesmo. Legal, eu acho legal que lá. E um abraço pra ele lá, é. o acho. Hideos. O Hideoshi é um cara sensacional, rapaz. Ele é um sensacional. cara de é gente é. boa demais, ele é sensacional. Boa. Tem algumas ele, lives dele aqui no é. canal aqui. Ele tá fazendo os cruzamentos, os passarinhos dele repete muito, né, Zé? Repete demais. Falar em 40 samaritá, 30, 50 samaritá, é canto. É, mas ele tá fazendo os cruzamentos lá, com as fêmeas de, de, de voz, que ele tá enxergando longe, né? Já. Então ele tá pegando aquelas fêmeas, com a voz boa, passando os a dele. Então vai, vai, vai, vai, ter, vai ter qualidade, eu acho. Logo vai, vai surgir qualidade no Brandel. Ele é um cara inteligente demais. Ele é. Ele sabe fazer. Verdade. É. Ô, oh, Xoito, uma coisa importante é. que a gente estava falando aqui, rapaz, que eu queria bater um pouco mais, é sobre incentivar a galera a frequentar os clubes, né? Estar participando mais dos clubes, estar ali é, convivendo mais junto ali nos clubes e incentivando financeiramente também, porque senão vai acabar, rapaz. Esse hobby não pode ah, acabar, rapaz. Tem que trazer é. gente, aqui tem que não... trazer mais associados, tem que trazer mais pessoas para poder difundir mais, né? Você veja, a gente está aqui uhum. agora, nós estamos com 119 pessoas aqui ao vivo nos assistindo aqui. Quantos desses aqui ainda não são criadores e que podem comprar um filhotinho e começar a criar, né? É, ué, tem que ir devagar, né? Na criação tem que ir devagar. Mesmo que o cara vai entrar, entra devagar. Não entra do uma vez, não. O cara, talvez é um cara aí malandro que ia é te empurrar só. Então vai lá e compra pouca, pouca feminha, compra um machinho, compra fiota sempre fiota, né, e vai ali, vê ver se, ver se gosta se não gosta, já para, né ou começa, começa a colocar canto, é desse jeito aí, mas vai devagar, vai devagar que aí, aí, aí com, com três fêmeas, na primeira temporada você já cria quanto? Você criar três ninhadas de cada fêmea já vai dar três, seis, nove, nove três, dezoito, dezoito, dezoito passarinhos que já vai dar dezoito já tem nove fêmeas para você aumentar ali é, já vai aumentando, cada vez vai aumentando mais, né, você vai querer segurar uma fêmea de uma, do de uma, de um macho de outro e já vai cada vez mais vai aumentando, é desse jeito então é bom devagar, fiota nova para adaptar no, no, no, no, no criador seu, e é desse jeito vai devagar, um cara novo e tá, é, tem que surgir os novos mesmo, né acaba acaba é eu, eu sempre bato nessa tecla, rapaz, eu sempre bato nessa tecla, curió é um Mas prazer. é o principal, Zé. É principal é fazer outras categorias. Pra votar nego aí, umas molecadinhas que tem uns passarinhos comunzinhos, uns que falta uma notinha, é a turma votar mesmo, tem que fazer outros, outras categorias. Não, não volta, Zé. Eu Ou acho. seja, se a ficar só mesa do clássico, é. do clássico, do clássico, do clássico, é difícil, é, né? é. é. É, é difícil. É pouca gente, né, Zé? Não é cotidianamente. antigamente. Você ia no torneio lá de. de... É, prudente mesmo. Pro dentro que tá fechado hoje, que tô começando a abrir lá. Você ia lá, tinha 500, 600 pessoas, mais ou menos, até mais, naquela época lá. Era demais, era Olha demais. E deu chocada, acabou de chegar aqui, acabou de chegar aqui, ele tá dando aqui um boa noite pra você. Aham, uhum. ele é o cara <risos> das brincadeiras do Furió, é o cara. Eu gosto muito dele lá. Ixi, do então, rei, que nem rei. você tava falando aí, ah, que nem tá. você tava falando aí, meu garoto. é... é. Tem que, tem que incentivar a galera a ir pro, pro clube, incentivar a galera a começar a criar, né? E levar é isso aí, outras é. categorias para disputar os torneios, é. né? É, hoje no negro não pode nem aparecer com um passarinho que come uma notinha. muda no passarinho, você vai lá, o cara já tira o passarinho teu de lado, né? O outro lá. Ah, fica difícil, rapaz, oi. Antigamente o negro colocava lá e brincava, mas não tava nem aí, ué, eu quero tá te dizer difícil. aqui, rapaz, fica a dica, né? Fica a dica aí para os organizadores é. de clubes, né? Escutar o que você tá falando aí. Abrir novas categorias. Por que não abrir novas ah. categorias para o Curió que não é clássico, mas ele, ah. ele não tem o canto completo? Fazer categorias para incentivar essa galera a participar também, né? Trazer pessoas novas. É, né? precisa. é precisa ter o um espaço no, no, no ambiente lá, né? Onde vai ter o torneio também, né? E tudo isso. É isso aí também, né? o, o outro foco é isso aí, porque se não tiver o espaço lá, como que o cara vai colocar um, um, um, um que come umas notas perto do, do clássico? É difícil também, sei lá, é difícil. É Hoje é difícil. Né? Olha, o é, Ideoshi está falando é, é aqui, ô, ô, ô, show, o O Ideoshi está falando aqui que está acabando de chegar do, do, do, do Japão, Celo. e chegou do Japão agora há pouco, estava no aeroporto, Celo. chegou Celo. do Japão Celo. e está e tá aqui conversando Celo. com a gente aqui, ó. Ixi, esse é o B. <risos> esse gosta, hein? Chega no sábado, domingo, ele já tá com o passarinho, já mete dentro do carro, já solta lá, pega na mão, já tá cantando dentro do volante, no volante lá, toma banho, pelo amor de Deus. Eu, eu não perco um o vídeo vou... dele, cara, eu não perco o um vídeo dele, é muito da hora. Os legal, eu acho legal. Eu acho ele acho muito legal bacana. aquele negócio lá. É, e o passarinho dele repete mesmo, repete, é, repete muito. Mas vai ter qualidade daqui a uns tempos. A época dele lá criar, já está criando lá, né? Já está sendo agora.